Olá, estou dando uma passada rápida aqui só para poder falar sobre a BVE em Londres Ela começou hoje, vai acontecer também nos próximos dois dias Eu não vou poder ir nos outros dois dias Mas aproveitei o dia inteiro lá hoje E queria trazer para vocês algumas coisas que eu vi um, um dos projetos é essa impressora em, Na verdade é uma fábrica de DVD da, De uma empresa chamada Primeira Eu particularmente nunca ouvi falar mas eu fiquei impressionado, porque se você olhar o, o vídeo, ela dentro de uma única máquina, ela queima o DVD, ela imprime o DVD e ela, e ela guarda para você. Então, é, essa, essa máquina que está no vídeo, ela faz uh, 100 DVDs por vez, e tinha uma outra no canto esquerdo, que ela fazia 20 DVDs por vez. E ela fica conectada no computador, ela, você pode usar qualquer software para para poder fazer esse, o, o projeto, ou ela vem com o próprio software dela. Fica aí o, o endereço para quem quiser conferir. E o segundo produto é a Alexa Mini. Você pode ver aqui na minha mão, ela é bem pequena. Ela tem uh, vários, vários, vários recursos de entrada. Ela praticamente funciona como a Alexa grande. A diferença é só, basicamente o tamanho. Ela, Os recursos, ela filma em RAW, ela aceita, o, como você pode ver na mesa, o controle remoto para focos, ela também tem as funções pelo controle remoto, e ela aceita vários acessórios, e eu não conheço tão bem a Alexa Mini, porque ela, ela é muito recente, vou deixar o link também na descrição ou, e aqui na tela, e obrigado por assistir, até a próxima.